aí hey, galera de volta aqui no insane.gg, link da descrição, o melhor site do momento aí pra jogar Crash com skins de CSGO. Basicamente, como é que funciona o Crash? Bom, você pega, escolhe uma skinzinha sua, coloca aqui o um valor que você quer e aí vai rolar aqui um gráfico que vai subindo e pode crachar a qualquer momento. Mas se você tirar antes do gráfico crachar, você multiplica o valor da sua skin pelo tanto que tava ali na tela. Tem vários vídeos aqui no canal desse site. Eu comecei com uma banca que eu acho que era 400 dólares a última vez que eu comecei e tô com já 1.400 dólares. Então já estamos com quase mil dólares de lucro Claro que ainda não realizei totalmente o lucro Porque tem algumas skinzinhas aqui Bônus, né? Que eu preciso jogar mais algumas vezes no Insane para elas serem liberadas É um site muito louco Que você pode depositar aí pela primeira vez Com 100% de bônus com meu código Eu não conheço nenhum outro site que dá pra você aí Esse bônus de 100% Você pode usar Pix, cartão de crédito, skins, criptomoedas E vindo aqui no seu perfil Você também pode fazer mais uma coisa legal Que é o seguinte Se você for depositar a segunda, a terceira, a quarta vez Você pode usar o cupom LUG em 30 aqui, que você vai continuar ganhando 30% de bônus, um 100% é só pro primeiro depósito mesmo, e esse site é bem legal porque também tem essas caixinhas grátis que você vai ganhando aí de acordo com o seu nível, né, depois eu abro aqui essas caixinhas, vamos focar hoje aqui no Crash, eu também tenho outros modos aqui que eu posso jogar, tipo roleta lava, upgrade, eu gosto bastante do upgrade, mas o Crash é o lugar onde mais dá pra você fazer retorno se você conseguir acertar, por exemplo, um 5x cara, você simplesmente multiplica a skin que você tá colocando, vezes 5, e eu acho que esse é o foco do vídeo de hoje, porque Geralmente eu venho aqui e tiro as skins quando elas já estão indo 2x, 2.5, no máximo 3x, só que eu acho que vale muito mais a pena jogar um pouco mais safe, talvez trocar skins que eu tô aqui por skins mais baratas e tentar mirar no 5x, 10x, sei lá. Por exemplo, ó, essa AK que eu coloquei de 25 dólares já tá indo para 70, eu vou deixar. Eu vou deixar até o 5x, mano. Meu foco hoje é bater o um 5x. Se não for agora vai ser daqui a pouco. Já virou 100 dólares. Caraca, 4x, meu Deus. <risos> Caraca, peraí, velho Olha o que, que a gente acabou de fazer, velho A, a casinha de 26 dólares se tornou um M4 de 132, mano Caraca, velho reais de lucro só com esse primeiro crashzinho Você tá doido? Agora crashou em 2.04 A rodada que a gente saiu no 5, mano, tinha ido até 7.33, velho Eu até que tentei clicar depois pra ver se ainda tava rolando Mas eu tinha colocado 5X, daí já era, né? Nossa, crashou no 1.02 Agora eu acho que é uma hora da gente ou esperar mais uma ou já entrar. Você também pode colocar aqui o valor que você quiser, tá ligado? Se você quiser entrar com 10x, vai até 10x e para. Na verdade, se você deixar zero ali, é sem limite, né? Então se eu deixo zero aqui, eu sou obrigado a vir aqui e pimba apertar o botão do mouse, né, para tirar a skin. E, que timing, que timing foi esse? Peguei agora uma Shadow Dagger's Night no lugar da cápsula né, que a gente tava. Eu vou deixar rolar mais uma vez aqui, mano. Vamos dar uma olhada. Cara, acabei de ver aqui em Withdraws. Tem... qual que é esse número aqui? 1.921.451 dólares. Que isso, véi? E o legal, galera, é que no Shopping você encontra todos os tipos de skins, cara. Das mais baratas até as mais caras. Por exemplo, tem skins High Tears aqui também, ó. Mano, cápsula, aquela cápsula lá de Cato 2014. Alp Gangner, dignita tá ligado? Olha isso, mano, olha isso. Várias coisas insanas. bom galera, acabei de esperar uma sequenciazinha de quatro vezes bem baixinho, porque agora eu vou tentar uma upgrade de 3x, mano. 3x com essa faquinha aí, né, que a gente acabou de pegar. Vamos ver se ela se transforma num item de mais de 400 dólares. Tá rolando aqui 300. Tem que ter paciência. Não é toda hora que chega em valores tipo 2x, 3x. Já dá até pra eu tirar aqui no 400x. Eu acho que, eu acho que ia bater 3x. Mas pra ficar um pouquinho mais safe, já retiramos Tirei, nossa, ia bater muito mais que 4x Eu devia ter colocado 5x igual outra vez lá Ia ter me dado bem Eu tava viajando aqui no shopping, né, velho? Eu acho que eu vou mudar o meu objetivo, mano Eu acabei de ver um dignitas holográfico aqui Por 6.100 dólares, velho Eu tô ficando louco, mas eu acho que esse adesivo custou uns 10 mil dólares Alguém tá tentando vender muito rápido Porque essa loja aqui são players vendendo pra players, tá ligado? É basicamente isso Eu tô quase depositando 6 mil dólares aqui Ou, ou dando um all-in aqui Será que a gente dá um all-in? Meu Deus, seria muito insano, velho Tem coisas muito interessantes aqui também, galera, HAL Factor New, velho. 7 mil dólares. Não tô com toda essa grana ainda, mas eu queria pegar uma HAL de novo pro meu inventário. Pô, Pandora, Luva Vice, Ganir também eu tô sem AWP, mano. Precisava pegar uma dessa. Comenta aí embaixo agora qual skin você acha que eu devo mirar pra tirar aqui do insane.gg. Porque, ó, já cheguei aí em quase 2 mil dólares. Vamos chegar em 2 mil dólares agora nesse vídeo. Pô, 2 mil dólares ainda tem umas skinzinhas aqui legais e tal, mas nada que me interessa muito, tá ligado? Eu quero skins high tier pro meu inventário. Então, eu acho que eu vou acabar focando aqui em tentar triplicar. Esses 2 mil dólares aqui que eu tenho, mano Pra tirar ou esse adesivo Ou a Gangnir Factor New Ou a Hal Factor New, mano Eu acho que essas três escolhas aí, mano Uma delas eu vou acabar tentando pegar, velho E ó, crashou em 4.24 Devia ter entrado, devia ter entrado Galera, vou entrar em outro 3x aqui Nossa, assim você me mata Crashou no 1.00, velho Esse é o maior perigo Vou entrar num 5x aqui, mas acho que eu vou acabar saindo antes É muito perigoso quando crash é baixo assim, velho Você perde a tua skin na hora agora tá ligado dá uma dorzinha no coração mas cara é, é a vida bom bateu ali 2x tirei a skin dupliquei o valor dela recuperei o prejuízo quer ver que eu devia ter deixado até 5x mano eu não confio velho caraca porque por, que, por que, que eu não confio no 5x cara olha lá mano de novo eu... não, não ia bater 5x 196. Ainda bem que eu tirei. Deixa eu pensar o que, que eu vou fazer agora. Rapaz, não sei se eu entro. Eu não gosto muito quando eu tô com skins, assim, de um valor alto, né? Então, o que, que eu recomendo que vocês podem fazer? você tá com uma skin, você não quer perder ela, clica na skin, clica aqui em swap, que significa trocar, e aí você vem aqui e pega a skinzinha barata, mano. Pega a skinzinha, sei lá, de um quinto do valor, né? Troca por cinco, por exemplo. Então, ao invés de ficar com essa faca de 130 dólares, eu vou trocar por cinco skins diferentes aqui, vai voltar um pouquinho de grana também. E agora sim, ó, peguei seis skins diferentes, e daí a gente... A gente pode também vir aqui brincar no Upgrade um pouco, tá ligado? Ó, skinzinha de 20 dólares no Upgrade com 50% de chance. E passar na metade é nossa. A USP Oram de 39 dólares. Vai, fi. Vai, fi. Passa na metade. Boa! Boa! Beleza. Vou fazer um upgrade mais a escada. Vou trocar essa M4 aqui de 20 dólares por umas skinzinhas de 5 dólares. Que é só para fazer graça agora, vai. Aqui, beleza. Peguei três skinzinhas, mano. Essas daqui a gente vai fazer doideira com elas, que é o seguinte, mano. Vamos lá. Vou colocar 30% só. Tem que vir até aqui e passar. Mas eu vou tentar três vezes. Pode dar três vezes certo, pode dar nenhuma vez certo. Pode dar certo só uma vez. Vamos ver de primeira velho de primeira mano caraca 1.992 dólares é o que a gente já tá aqui no site eu falei que ia tentar três vezes não, três vezes vai se acertar só uma tudo bem mano vai trinta por de novo será que rola será que rola será que não rola será que rola não. mais um upgrade de 30 por cento se eu perder esse aqui ainda tô no lucro nos upgrades tá ligado hum. Bom galera, pra hoje eu acho que eu já vou me contentar com o meu alvo Eu sempre tenho alvos, mano eu tento vir aqui no ICN e lucrar 500 dólares por vez Porque se eu tentar lucrar mais do que isso, começa a ser ganância, tá ligado? Mas olha só, mano, tá rolando um 3X aqui Nossa, acabou de rolar 7X, 9X Vamos acompanhar aqui esse gráfico no Crash Mas agora eu acho que não vai ser uma boa hora de entrar Porque quando dá 4, 5 sequências de uma vez, muito alto, mano É onda de sorte Ou seja, provavelmente a próxima onda vai ser uma onda de azar Caraca, vai bater 10X, mano Você tá louco, devia ter entrado nessa roda e, mano, olha onde que tá indo isso, velho. 35X. Será que tem alguém ainda no jogo, mano? Eu acho que os caras saíram já. Não, os caras tão no jogo ainda, mano. Nossa, crachou no 55, velho. Bom, galera, vamos completar a metinha aqui de 2 mil dólares, velho. Eu posso pegar aqui essa a casinha. Se a gente fizer um upgrade com ela aqui de 40% e acertar, mano, a gente já vai tá batendo aí a meta, vai, 45%. É só passar aqui um pouquinho da metade. Eu acertei um upgrade de 30%, então 45% tem que ser fácil, mano. Simbora, simbora vai só passa na metade putz, putz, putz. então vamos de um jeito mais fácil vamos acertar um 3x aqui com essa a casinha de 20 dólares aí ela se transforma uma skin de três vezes o valor dela eu acho que não hum, vai dar mano eu falei que era maré de azar agora eu falei eu falei eu falei vou pegar de 50 se não der 50 por cento acabou minha sorte no dia de hoje naquele 5x lá Pô, agora que eu devia ter entrado, depois de cinco rodadas aqui de azar, eu não entrei. O cara achou no 2.4, também não tá ainda aquela rodada de sorte assim, tá ligado? Mas vou entrar com um sticker de 20 dólares, e se ele chegar aí no 5x, que é a meta, a gente bate a ah agora eu tô perdendo tudo, cara. Você tá de sacanagem com a minha cara, mano. Pô, perdi 80 dólares aqui, velho. ou eu coloquei 6x na skin de 20 dólares. Por quê? Se bater 5x, eu acho que bate 6. Nossa, velho, que crachou. Cara, eu conheço o game, galera. Vocês ouviram eu falar, depois de uma maré de sorte, vem uma maré de azar. Pô, se eu não tenho experiência nisso daqui, quem que tem, mano? Chega, chega, chega, chega, chega. De qualquer forma, ainda estamos com 400 dólares de lucro, mano. E o esquema é essa minha hora de parar. Então, na próxima vez que eu vier aqui no Incene, eu vou tentar aumentar esse alvo. Em vez de lucrar 400 ou 500 dólares, eu vou tentar lucrar 1.000 dólares, combinado? Então, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Falou.